oi tudo bem então hoje dia 20 sexta feira eu fiz aqui né é a customização aqui do meu vestidinho ontem eu tinha passado pra vocês a alcinha né e hoje eu fiz o passo a passo pra vocês que vocês vão ver ali logo mais <risos> tá? É, eu usei restinhos de linha também. Eu tinha guardado para fazer square para fazer pontinhos, né? Para vocês, acabei usando para fazer aqui, tá? E lá no vídeo, você tem um pouquinho de paciência porque eu explico. Então, para quem não gosta de muito blá blá blá, é eu acho que abaixa o volume, né? Vai ali dar uma volta, pegar água, volta, né? Porque ali eu explico. Do jeito que eu fiz, né? Porque esse daqui não tem modelo na internet, não tem por aí. Então, quer dizer, a gente pega uma coisa ali, pega outra coisa aqui, dá uma olhada mais ou menos, né? Se consegue fazer, se vai dar certo. Então, você tem que fazer, experimentar e tal. E a gente acaba falando um pouquinho mais do jeito que a gente faz, né? Pra fazer com qualquer peça que vocês tiverem. Porque muitas vezes você não vai ter uma né, um vestidinho como esse, né, então, você pode fazer com outros tipos de peça, de formatos diferentes, né, dá pra fazer, tá? Então, é sem mais delongas, né, bora lá fazer, ok? Ah, eu vou mostrar antes, porque aí no final do vídeo, vocês não precisam ficar lá esperando, ah, como é que ela fez, como é que ficou e tal, não sei o que, tá bom? Então, olha só ficou assim bem de pertinho essa parte aqui eu fiz dessa forma tá então ele fica parecendo que tem uma a blusa tá lá dentro né aqui ficou em relevo tá eu acho que conforme eu, eu mostrei no final é, do vídeo né lá dá para ver melhor eu mostrei todos os detalhes certinho para vocês tá olha só ficou assim tá e na parte das costas eu vou virar aqui a cadeira Tá? Ficou assim, espero que tenha dado pra ver certinho, tá? Desculpa se eu balancei um pouquinho. Então é isso, eu já falo, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, compartilhe meus vídeos nas redes sociais. E bora curtir bastante e bora lá pra aula também, né? Então é isso, beijos, tchau, um ótimo final de semana pra vocês olá tudo bem então hoje eu vou fazer né a customização aqui no meu vestidinho tá bom essa parte aqui eu adiantei mas eu vou mostrar pra vocês num paninho que eu tenho um paninho velho já né todo manchadinho eu vou mostrar lá pra vocês como fazer essa parte tá pra quem não está acostumado a fazer biquinho de né biquinho de pano de prato essas coisas né tá bom eu mostro aqui como eu fiz Ok, eu fiz na peça inteira, tá? Dei a volta na peça inteira, ok? Vou precisar de duas agulhas, uma para ajudar a furar na parte mais grossa, tá? E a outra para, né, fazer aqui. Vou precisar de restinho de linha, tá bom? E bastante marcadores, tá? Depois, é eu vou fazer aqui tipo uma pequena pala, uma pala pequenininha aqui, né? E eu vou precisar marcar aqui. E depois eu vou mostrar para vocês como eu faço, tá? Para poder depois, né, é experimentar para ver se tá bom e depois sim, emendar, tá? Então vamos lá. Então não repara no meu paninho, tá? Meu paninho é bem velho, bem manchado. <risos> Aqui é só para fazer um teste, assim, para mostrar para vocês como eu fiz aquela parte do vestido, tá? Então eu sempre deixo uma agulha também, tá? Aquelas agulhas que a gente usa que não tem ponta, mas ele vai ajudar na hora de furar. Se a agulha não resolver, tá? Então eu vou pegar aqui no cantinho, tá? E vou furar, tentar, né? Furar, tá vendo? Assim. Aí eu faço um buraco aqui mesmo assim tá ele fica assim e já dá pra usar a minha agulha que eu vou trabalhar com ela ok então aqui eu fiz assim ó eu puxei aqui o fiozinho tá aqui esse pano aqui é bem duro o meu vestido ele não é tão duro assim né ele foi mais fácil. E aqui eu faço uma correntinha e já prendo, tá? Então, eu faço aqui, ó, duas correntinhas. Eu faço assim, ó. Deixo a agulha bem reta, tá? E fura aqui meu pano na direção dele. É como eu falei, como é duro, né, para furar? Eu pego a outra agulha. Esse pano aqui é bem duro, bem duro mesmo. Então você deixa reto, tá? E fura aqui, ó, abaixo da costura, tá? Fica mais fácil. Aí você puxa aqui e faz um ponto baixo alongado, ok? Aí não tem problema nenhum. Faço duas correntinhas e vou furar novamente, ó, tá? abaixo da costura ok você deixa sempre a agulha reta para ficar mais fácil tá aí já na direção dele você vai lá e fura ok aí puxa uma laçadinha aqui e faz o ponto baixo alongado assim tá duas correntinhas. E novamente ó vou mostrar mais uma vez aqui pra vocês aí eu tomei sem jeito aqui <risos> ó bem na direção fura e puxa a laçadinha tá aqui aí faz um ponto baixo alongado então foi assim que eu fui fazendo tá é essa parte aqui quando eu chego lá no final, eu faço a mesma coisa que eu faço. Eu fiz aqui, então eu vou furar ver dessa forma, daqui de cima para baixo, tá ó, aqui eu ajudo com a agulha, né? Que é mais fácil ó, aí eu tento fazer um buraco maior, aí eu passo essa daqui para deixar ela maior ainda o buraquinho, tá? Para depois essa daqui servir aqui, ó. Então eu faço assim, puxo a laçadinha lá e termino fazendo um ponto baixíssimo, tá bom? Então aqui, ó, eu comecei, dei a volta inteirinho, tá? Assim. Dessa forma, tá bom? Nesses cantinhos fiz a mesma coisa. Olha, eu fiz um ponto baixíssimo aqui, tá? Fiz as três correntinhas e furei novamente fazendo ponto baixíssimo. Aí fiz duas correntinhas e foi indo, tá bom? Passei ela inteirinho, tá bom? Aqui esse vestido, eu não tenho costume de abrir o botão, né? Aqui é o botão, é mais para enfeite mesmo. Então, o que, que eu vou fazer quando eu for emendar a, a pequena pala, né? Aqui aqui eu vou emendar também aproveitar e emendar fechar ela tá porque eu não não abro o botão normalmente eu não abro não há necessidade né então agora a gente vai fazer essa parte aqui que eu adiantei já pra vocês eu vou fazer uma pequena mostra pra vocês verem como eu fiz o ponto tá então aqui é uma palinha de uma blusa que eu peguei na internet tá e ela é assim tá bom Olha só. OK? Aí eu coloquei o branco e o lilás. Bom, essa pala aqui, ele é múltiplo de 6, OK? Então você pode fazer mais 6 ou menos 6 para aumentar e diminuir, tá? Aqui eu vou fazer 192 correntinhas. OK? Como eu vou fazer uma pequena amostra, vou fazer um pouquinho menor. Então, feitas as correntinhas, eu vou fechar em círculo, tá? Eu vejo se não está torcida, eu pego aqui na primeira e faço um ponto baixíssimo. A primeira carreira vai ser um ponto alto para cada. Então, aqui eu subo com as três correntinhas, vou na correntinha seguinte e vou fazendo um ponto alto. Na correntinha seguinte: um ponto alto, então é assim que eu vou seguir fazendo, dando a volta aqui, Bom, chegando aqui no final. Eu venho na terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Uma correntinha aqui nesse mesmo lugar: um ponto baixo. Duas correntinhas, eu vou pular 12 um, aqui no terceiro, faço um ponto alto. Duas correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar, duas correntinhas, pulo um, dois aqui no terceiro, um ponto baixo, duas correntinhas. Agora eu vou repetir novamente: tá, pulo um, dois aqui no terceiro, um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto, duas correntinhas, pulo um, dois aqui no terceiro, um ponto baixo. Duas correntinhas por 12 um, aqui no terceiro um ponto v de um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto, então é assim que vou seguir fazendo, tá? Então aqui no finalzinho eu venho aqui no ponto baixo, faço um ponto baixíssimo, tá? Aqui eu vou caminhar até chegar nesse espaço aqui, ó, tá? Então faço um ponto baixíssimo. Aqui na próxima correntinha, um ponto baixíssimo. Aqui no ponto alto, um ponto baixíssimo. E aqui dentro desse espaço, um ponto baixíssimo. Duas correntinhas. Vou dar uma laçada. Aqui eu vou puxar uma laçadinha uma vez e duas vezes. Arremato deixando dois e arremato. Duas correntinhas. Aqui eu vou puxar uma vez. Duas. E três arremado fechando dois e arremado duas correntinhas eu vou fazer aqui as bolinhas de três puxadinhas aqui ó tá assim faço uma correntinha passo para o próximo ponto V e vou repetir novamente aqui uma bolinha duas correntinhas de espaço novamente uma bolinha E uma e duas desculpa, duas correntinhas de espaço aqui novamente, uma bolinha de três laçadinhas e aqui. Eu faço uma correntinha e passo para o próximo ponto ver e vou repetir. Novamente, então, aqui eu fiz uma correntinha. Vou prender aqui, tá, com um ponto baixíssimo, eu venho nesse espaço. Faço um ponto baixíssimo. Um dois três correntinhas para dar altura e mais uma de espaço bem aqui no próximo espaço faço um ponto alto uma correntinha aqui onde tem uma correntinha eu faço um ponto alto uma correntinha aqui no espaço um ponto alto uma correntinha aqui no espaço um ponto alto uma correntinha então é assim que eu vou seguir fazendo ó Aqui eu vou fazer uma correntinha, tá? Uma, duas, aqui na terceira correntinha eu fecho com um ponto baixíssimo. Agora eu vou voltar a primeira carreira, tá? Fazendo a carreira do ponto alto. E nessa carreira aqui, ele já vai aumentar um pouco, tá? Então, aqui ó, eu faço as três correntinhas, aqui nesse espaço eu vou fazer dois pontos altos aqui no ponto alto eu faço um no espaço eu faço dois pontos altos aqui no ponto alto eu faço um então é só isso tá então agora é só vocês continuarem fazendo normalmente o ponto aqui tá porque os aumentos estão aqui ó no ponto alto e aqui você continua normal tá um ponto baixo, duas correntinhas aí pula. 12 um, aqui no terceiro, faz o ponto B, ok, duas correntinhas. Pula, 12 um, aqui no terceiro, um ponto baixo, duas correntinhas, pula, 12 um, aqui no terceiro, um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto, ok? Assim e ele vai ficar. Desta forma aqui, ó. Tá? Então aqui, ó. Nós fizemos aqui o ponto alto, né? Aqui depois a florzinha, aí eu, mais uma vez o ponto alto, uma florzinha, e eu fiz até aqui, tá? Para eu poder contar quantos espaços tem aqui para eu poder emendar lá, fazer as contas para poder emendar. Então, eu não sei quantos, né? E aqui na peça de vocês vai dar né eu não sei então vocês vão fazer dessa forma vocês vão fazer até essa carreira aqui vai contar quantos espaços deu depois vai dividir para poder emendar tá bom bom é é normal em todas as peças por exemplo a gente faz do mesmo jeito né sempre fazendo as duas correntinhas de espaço e prendendo aqui, né, para fazer essa parte. Mas aqui, ó, deu menos do que aqui. Isso daí é, é, é normal, né, acontecer, porque sempre uma parte parece ser maior que a outra, sei lá, o que, que acontece, tá bom? Então eu vou ter que dividir aqui, tá bom, para poder emendar. Então eu fiz essa carreira exatamente só para contar. Aqui eu vou desmanchar e vou emendar com essa carreira aqui. Aqui tá então é o seguinte: contei aqui, fiz essa carreira, contei, deu quarenta, 145 espaços. Tá, aí tá. Vim aqui, marquei o meio. Então, aqui eu tenho uma quantidade de espaço. Aqui eu vou contar a mesma quantidade que tem aqui embaixo. Tá? Na parte de cima. Aqui é a parte de baixo. Já marco ali. Tá? Já deixei marcado aqui. Tá bom? Aqui eu fiz a mesma coisa. Então. Não importa se aqui deu mais. Aqui deu menos. Não importa. Tá? Você vai contar a mesma quantidade de espaço que tem. Aqui na parte de baixo. Você deixa para cima. Tá? Aí você vai prender. Atrás. Você vai aprender atrás, tá? Você vai contar a mesma coisa, a mesma quantidade que tem aqui embaixo, você vai contar aqui em cima, tá? E você vai ver quanto que vai sobrar pra ficar, né, aqui pro ombro. Aí você deixa a mesma quantidade que tem em um, você vai deixar no outro, ok? Então, olha só. Para as costas, eu coloquei o um marcador preto, tá bom? Eu vou deixar aqui ó: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove legs, tá? Aqui para a manga, o marcador preto ao vermelho, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Então tem 13 leques desse lado. Tem 13 leques desse outro lado. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tá? Para a parte da frente, olha só. Aqui, ó. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Também tem 13. Ok, então foi assim que eu dividi. Agora a gente vai começar a emendar, ok? aqui na parte da manga não precisa fazer nada, né? Faz os pontos normalmente, tá? Então eu vou começar aqui, ó, aqui. Aqui está o meu marcador, eu vou começar um depois, ok? Aqui é facinho, aqui vou seguir fazendo normalmente, aqui, ó, um, dois, três quatro correntinhas aqui eu faço meu ponto alto uma correntinha aqui no espaço um ponto alto uma correntinha eu vou continuar fazendo uma correntinha aqui eu não posso aumentar aqui fazendo duas correntinhas porque senão vai ficar muito tá então aqui eu continuo fazendo uma correntinha ok e vou seguir fazendo até chegar aqui no marcador vermelho então aqui está meu marcador tá então olha só eu fiz aqui o um ponto alto aqui é onde era a alcinha eu vou pegar bem aqui ó aqui é a parte da cava tá Eu vou pegar aqui nesse cantinho tá bom então aqui eu vou fazer um ponto baixo aqui nesse espaço vou fazer um ponto baixo Dois pontos baixos aí, eu venho aqui nesse próximo cantinho, tá? E faço um ponto baixo, dou uma laçada, venho aqui nesse espaço onde tá o meu marcador, faço um ponto alto, ok? Nessa peça aqui, onde tem espaço de correntinhas, tá? Eu vou fazer dois pontos baixos dou uma laçada, venho aqui no leque e faço um ponto alto. Venho aqui na minha peça, na argolinha seguinte, aqui onde tem duas correntinhas, eu faço dois pontos baixos. OK? Volto aqui e faço um ponto alto. Volto lá no próximo espaço, faço dois pontos baixos volto aqui no espaço eu faço um ponto alto ok então eu vou fazer esse modo zigue zague dessa forma tá fazendo ponto baixo e prendendo com ponto alto aqui faço ponto baixo aqui no espaço no próximo espaço e volto pra cá fazendo meu ponto alto ok Vai ficando assim, ó. Bom, agora eu vou fazer essa parte aqui que tem o um botão tá bom, e aqui eu quero que fique duas florzinhas bem aqui assim então essa parte aqui vai ficar bem no meio tá então aqui eu vou fazer assim aqui eu fiz meus dois pontos baixos tá agora aqui no seguinte eu vou fazer um ponto alto sem terminar vem aqui no seguinte um ponto alto sem terminar e arremato tá aí eu venho aqui no espaço seguinte faço dois pontos baixos dou uma laçada aqui no seguinte no espaço seguinte eu faço um ponto alto ok aqui atrás eu volto fazendo dois pontos baixos uma laçada, eu venho aqui e faço um ponto alto, tá? Agora aqui para terminar, eu vou pegar e fazer um ponto baixo aqui no próximo espaço, tá? Então aqui, olha só, vou contar aqui a cordinha, um, dois, três, quatro. Então aqui eu tenho que contar um, dois, três e aqui o quarto aqui, tá? Então eu vou pegar aqui bem onde tem esse ponto baixo. Venho na pecinha aqui no cantinho, bem aqui no cantinho, tá? E vou fazer um ponto baixo aqui. OK? Agora eu volto a fazer normalmente. Então venho aqui no próximo espaço, faço aqui um ponto alto. Volto aqui Atrás no próximo espaço, fazendo dois pontos baixos, e assim eu vou seguir fazendo, tá? Ok, e olha só, fica com duas florzinhas, tá? E aqui fica bem o centro, tá bom? Então, aqui antes de eu continuar, né, para fazer um acabamento. Eu vou mostrar os cantinhos como ficou tá então aqui a parte das costas ok então olha só ficou assim tá esse é o primeiro cantinho aqui a parte das costas o segundo cantinho tá bom parte da frente Tá? E aqui é a outra parte. OK? E o meio, né? Ficou assim. Tá bom? Então agora é só fazer o acabamento. O acabamento eu vou fazer uma coisa bem simples. Tá? Em toda a peça. Então vai ser aqui desse lado que é o, o ombro e embaixo do braço aqui, assim na capa, tá vou fazer na parte de cima aqui, tá bom, no decote e também nessa partezinha aqui, ó, tá vendo que tem os pontos baixos, eu vou fazer aqui também, tá? Então, aqui eu vou fazer uma correntinha tá e aqui no seguinte um ponto baixíssimo uma correntinha aqui no ponto alto um ponto baixíssimo só isso um ponto baixíssimo e uma correntinha um ponto baixíssimo e uma correntinha tá é assim que eu vou fazer o acabamento Então olha só mostrar os detalhes para vocês bem de pertinho como é que ficou aqui a parte das costas tá bom aqui debaixo do braço. OK? E aqui é a parte da frente. Deixa eu arrumar direitinho aqui para vocês verem. Tá? Olha só, ficou assim. E eu fiz assim, né, com esse detalhe aqui para parecer que ele tá por dentro, né? Ficou. eu gostei bastante.